Vamos janelar para deixar o sol entrar no coração e terar, Arejar a alma e quarar esperanças para saudar a vida e festejar. Celebrar o menino deus a saracotear nossos sonhos, trazendo nas asas do vento o advento de um novo tempo. Vamos deixar a ciranda rodar no chão de terra, tocar o tambor e acordar as estrelas, florescer e lavrar a palavra contida escondida no meio do peito, suspender os céus para se deixar cair dentro dos abraços do mundo, no fundo das vozes profundas e cantar e cantar e cantar, sanando os interditos e abismos, sarando o que não se pode evitar, fazer um sumário do que se reverteu em alegrias, coisas simples de felicidades acesas, esperançar travessias para alongar horizontes e agradecer a generosidade da vida, a grandeza do amor e a beleza de sermos terra, água, fogo e ar. Feliz Mundo Novo, com saúde de paz e poesia.